Olá, gente! Tudo bem? Ralfo Novaes na área com mais um programa Passando a Limpo do Público ao Público. Uh, gostaram do meu cabelo? <risos> gente, no último vídeo eu havia dito que eu iria abordar né, o assunto presidente da Câmara, só que na verdade nós vamos falar sobre o prefeito, o senhor Marcelo Nato Figueiredo. Nós sabemos que o papel de prefeito é cansativo, é desgastante, é estressante, porque muitas vezes ele pega uma prefeitura falida e ele tem que fazer a cidade funcionar, ok? Então, o papel do executivo, do prefeito, é o quê? É planejar, é coordenar, é comandar, é controlar toda a administração pública, é gerir as contas públicas, tá? E esse trabalho, ele é auxiliado pelo vice-prefeito, pelo chefe de gabinete, pelos secretários e pelos assessores. Então ele tem um pessoal que trabalha junto a ele para ele conseguir né, fazer esse trabalho. Muito bem. Eu havia dito no meu último vídeo, né, num vídeo atrás, num vídeo passado, que no meu ponto de vista, o prefeito, o professor Marcelo, como vereador, não havia feito um papel muito bom. Por quê? Porque na gestão onde ele foi vereador, onde ele estava como vereador, ele havia feito oito projetos de leis, 19 requerimentos. O que é um requerimento? É um ofício, tá? Onde a prefeitura é obrigada a responder. Então vocês podem ter certeza de uma coisa. Quando vocês escutarem requerimento, é porque alguma suspeita existe que algo de errado não está certo, né? Uh, ele fez 11 indicações, tá? Indicação é uma sugestão, ok? Ele deu 11 sugestões. E fez 7 moções, que pra mim não é nada. Desculpa, no meu ponto de vista não é nada. Moção, o que, que é? Moção, você faz uma moção de agradecimento para os trabalhadores da Secretaria de Saúde. Moção, você faz uma moção pelo falecimento de não sei quem. Serve pra nada, Tá? Uh, enfim, eu vejo muita gente dizendo aí que a prefeitura está sem dinheiro, que isso e é aquilo, gente, vocês estão completamente enganados. A prefeitura nunca teve tanta receita como está tendo nesse ano, tá? Eu vou dar só um comparativo, e tudo isso que eu estou falando, eu tenho como provar, quem quiser, me pede que eu envio, ok? Tem chegado muita coisa interessante na minha mão, porque tem muita gente apoiando... Né, a minha iniciativa de mostrar isso para vocês, ok? Então vamos lá. No ano de 2019, de janeiro a junho de 2019, a prefeitura arrecadou R$ 24.728.581,18, tá? Em 2021, em apenas dois meses, dois meses, tá? De 19 de setembro a 18 de novembro, esses valores não contam a arrecadação municipal, tá? Que entra ISS, IPTU. A prefeitura, em dois meses, arrecadou 21.599.485 reais e 28 centavos. Então, quem fala que a prefeitura está sem dinheiro está sem informação. Ok? Esse valor que eu estou falando de 21 milhões é, está no demonstrativo de distribuição da arrecadação no sistema de informação do Banco do Brasil, tá? Então, assim, é, por que eu estou trazendo tudo isso? Para que vocês saibam o que está acontecendo. Prefeito, eu vou fazer uma sugestão para o senhor agora. O senhor precisa uh, ter assessores de comunicação que trabalhem de maneira mais eficiente, porque tem um monte de gente querendo saber o que o senhor está fazendo, e ninguém consegue, entende? Eu tenho investigado, tudo que eu falo, eu investigo antes, eu vou atrás, e tem muita gente falando que o senhor está trabalhando muito bem, que o senhor está fazendo muita coisa aqui na cidade, mas nós precisamos saber, eu pesquisei na prefeitura, no site da prefeitura, eu pesquisei no site da Câmara, a gente não acha nada. A única coisa que acha é o que é? Informação sobre Covid. Informação sobre volta às aulas. A gente precisa saber o que o senhor está fazendo. Isso é transparência. O senhor precisa falar conosco. O senhor precisa passar essa informação, né? Porque faz parte do seu trabalho nos passar essa informação. Como eu já disse, minha intenção não é falar mal de ninguém. A minha intenção é mostrar para as pessoas o que está sendo feito, né? Então, assim, eu deixo aqui a sugestão para o senhor. Põe um pessoal aí competente né? nessa assessoria de imprensa, faz esse povo mostrar para a gente o que o senhor está fazendo, tá bom? Gente, eu agradeço demais todos os incentivos que eu estou recebendo. Eu tenho uh, abraços para mandar aqui, mas eu vou deixar para mandar no outro vídeo, né? e assim eu crio uma listinha um pouco maior, tá certo? Muito obrigado a todos, clica no sininho, inscreva-se no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é 319-9958-4685. Manda sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, sua crítica, porque nós fazemos esse canal para você. E, mais uma vez, eu vou falar para aquelas pessoas que estão já falando, eu não sou candidato a nada, nem a síndico de condomínio, ok? Minha função aqui é trazer informação, informação transparente e clara, ok? Muito obrigado e até a próxima!